Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e eu já estou trazendo aqui mais uma mensagem para o signo de peixes, então vamos lá. Questionamento. E vamos complementar. Vamos lá. OK. E também uma mensagem do oráculo. Carta da harmonia, que carta linda. E eu vou dar uma arrumada. Peixes, você está muito acumulado. Muitas perturbações sobre questões de conflitos diversos. E você tem engolido seco, jogado para dentro de você, até inconscientemente. Isso vem te enchendo, te enchendo e um descanso se faz necessário para recarregar as energias, para se esvaziar, se acalmar e refletir, porque as soluções vêm quando há espaço, então solta Solta energeticamente essa questão conflituosa que te faz mal. Se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Solta. Se não dá para resolver agora, se distraia um pouco para receber a solução. E se depende de você resolver essa questão, tenta resolver depois de esfriar a cabeça. Tenha força para enfrentar esse momento do soltar. Mesmo que as circunstâncias exigem força para bater de frente, quebrando a cabeça nisso. Só assim... Você estará aberto para receber o desenrolar dessa situação e de muitas outras. Percebe um se afundar, se alterando para um transbordar transbordar de amor. Carta da Harmonia. Há harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e o seu próprio fluxo. Olha a natureza, tudo flui em perfeita harmonia. Permita que seja assim com você também. Confia na vida, tá bom? Gratidão.